E pessoal abençoado do YouTube, tudo bem com vocês? É, pessoal, é o seguinte, é, não tem nada mais chato, mais triste do que a gente precisar instalar. A gente quer instalar alguma coisa no computador e está com os drives desatualizados. E é comum também a gente ver pessoas reclamando de programas que instala para instalar os drives e eles não assumem a função correta deles ou muitas das vezes... É, eles travam ou não encontram os drives certo, enfim. E aqui é nesse vídeo, pessoal, eu vou fazer um tutorial para explicar para vocês: para mostrar um programinha muito bom que, que tem aqui na, na, na, nas redes, né? É, que chama-se Drive Pack Solution. Esse programinha aqui, pessoal, é muito bom. É de graça, não precisa instalar, eu vou disponibilizar ele aí, quem precisar é só me mandar o, o e-mail que eu vou mandar para vocês, tá? Nas nuvens eu não vou colocar o link na descrição para não ter problema, mas é um programa gratuito, vai para vocês, não precisa instalar. É a única coisa que precisa é colocar eles no colocar o, o as pastas no lugar em algum lugar, tipo cartão de memória, ou pendrive, ou num DVD, ou num HD externo, tem que estar tá guardado em algum canto, tá? Pode também estar tá no, no, no computador, tá bom? Então, vocês tendo esse, esse, esse programinha aqui, que é o Drive Pack Solute, guardado em algum canto, mesmo que você esteja sem internet, assim que você entrar no computador, você vai dar um dois cliques nele, vai abrir vai abrir a a interface do, do programa, tá? Se você tiver internet, beleza, foi só para uma questão de você atualizar a drive, vamos supor que você colocou um, um adaptador de rede mas precisa dos drives, tá? E não tem os drives dele por algum motivo. Qualquer drive que você tenha instalado no seu computador, que você tenha espetado no seu computador através de USB, qualquer um, ou qualquer um que esteja instalado dentro da sua placa-mãe, e você está sem os drive, perdeu os drives, não tem os drives, você formatou o seu computador, você com esse programa aqui, você vai, você vai dar dois cliques nele, vai abrir, tá? Então vamos lá, se você não tiver a internet, é, quando você clicar nele, ele vai abrir, ele vai abrir aqui, ó, e vai perguntar os pacotes de drives estão desatualizados. Você deseja baixá-los e, dire e diretamente do site. Se você não tiver internet, não vai conseguir. Mas baixa fechar. Eu vou fechar ele aqui para vocês ver. Vou botar cancelar aqui, tá certo? E ele automaticamente ele vai buscar lá dentro das pastas, porque quando você baixar esse esse programa, você já vai baixar os as pastas com todos os praticamente todos os drives de todas as placas mãe. Então, é, ele automaticamente vai tá girando ali e vai localizar esses drive, tá? e vai instalar se você tiver essa internet, automaticamente sua internet vai entrar, tá certo? a sua internet entrando aí sim, você depois vai atualizá-lo mas caso você tenha internet você entrando nele você pode é, tá instalando através do site dele, você nesse caso aí, você vai fazer a, a função inversa, você vai instalar nele né? E quando eu pedir para você Se você quer atualizar através da internet Você diz que sim E ele vai estar tá atualizando Já baixando os drives direto da internet Já atualizado, entendeu? Ali está dizendo assim Estamos verificando a configuração do computador Nesse momento ele vai configurar E vai verificar tudo que estiver precisando Para fazer a instalação tá? Qualquer drive que estiver desatualizado Ou precisando, ele vai fazer a instalação não precisa se preocupar com nada E ele vai abrir aqui nós vamos mostrar para vocês então tá aqui ó ele abriu e e aqui ele vem mostrando pessoal como aqui ó ele tá mostrando tudo que precisa ser instalado no computador tá vendo tá tudo marcado aqui aí você se você não quiser instalar alguns é só desmarcar né se quiser instalar todos, você marca todos, você lê direitinho o que você acha que pode estar precisando. Se for um item só que você esteja precisando, tipo um adaptador de rede, por exemplo, você clica só nele ele vai, adaptar, vai instalar o adaptador de rede, os drives do adaptador de rede e acabou o problema, tá certo? Então é isso aí pessoal. É, o pronome do programa é Drive Park Soluço. Se vocês não encontrarem na internet e quiserem baixar, eu estou disponibilizando como eu já expliquei, é só vocês mandar mandarem um e-mail aí na descrição, tá bom? E é isso aí. Se gostaram, dá um like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho lá para receber o aviso de novos vídeos. Obrigadão mesmo e até a próxima.